Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é, estou alegre de estar aqui, irmãos. Hoje é doce é dupla, né? Já, quem esteve na Escola Dominical já foi abençoado. E tem muita coisa a mais, eu tenho certeza da parte de Deus. Irmãos, o pastor nos comunicou ontem, é, nos mandou uma mensagem. Eu disse, tudo bem, estamos aqui para servir. Amém? Vamos é, orar nem mas vamos chorar nesse um momento ter a palavra tá papai eu te louvo porque estamos aqui senhor é, para ministrar a tua palavra porque teus filhos estão aqui amado Espírito Santo o Senhor conhece pai o desejo dos corações de teus filhos o que que eles se incomodam o que que eles desejam o que que estão passando dentro de si Pai, só o Senhor pode sondar isto. Pai, e eu rogo a Espírito Santo. Cada palavra, Senhor, seja direcionado para essas vidas. Cada palavra, Senhor, seja de transformação. Para a glória do teu nome, Senhor, rogamos isto e agradecemos. Amém. Por favor, irmão, segunda reis. Segunda reis, capítulo 2. Segunda reis, capítulo 2. Versículos. 19 ao 21, tá? Segunda reis, capítulo 2, versículos 19. Aleluias ao 21, tá? Você procura aí, por favor. Isso, segunda reis, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Diz assim o texto, eu vou ler na minha tradução, tá? É atualizada ela. Os homens da cidade disseram, Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más. É a terra estéreo. Ele disse, trazei me um prato novo e ponde nele sal. Ele trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse... Assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Pode sentar-se, por favor, irmãos. É, eu estou meditando esse texto. É, de ontem para hoje, eu achei assim fantástico, né? É, como Deus, Ele sabe, como Ele conhece a nossa história, tá? como Deus conhece quem nós somos, o que se passa aqui dentro. Tá? Porque os, as outras pessoas, irmãos, olham o exterior de você. Tá? E, o, e o problema da gente Às vezes olhar o exterior É que às vezes a gente Cai em dois erros Um É julgar os outros Porque eu vejo o exterior Aí eu crio um julgamento às vezes Outro problema É eu me sentir Culpado do problema Que está acontecendo Então às vezes eu julgo o outro Culpado ou às vezes eu me julgo Culpado Tá, isso é um, um problema quando a gente olha por fora E aqui é, em, Isso aqui está em Jericó né, é, é, Vai estar acontecendo Algumas coisas tá, que, são, assim, que estão incomodando aqueles, aqueles moradores né. A história diz né, Que Josué Lá no início Acabou amaldiçoando Jericó tá. E alguns teólogos acham que como a cidade de Jericó, ela é vizinha daquela parte onde Abraão olha e diz que... E louco, naquele momento de contenda, eles olham e dizem que a terra era como o jardim do Éden se aquela terra era muito boa. Mas aí foi amaldiçoada e a terra fica estéreo. Olha só. Tá? E agora chega o um momento aqui, onde os homens da cidade, eles percebem... Uma oportunidade de mudança. Então, isso é importantíssimo. Tá? É, foque nas oportunidades. Há quanto tempo você tem olhado para o problema? Quando nós olhamos para o problema, diga assim meu Deus do céu, eu olho para a dívida, falo, meu Deus do céu, ai, isso não vai dar, meu Deus, meu salário, minhas contas, meu Deus, isso dói. Então, se você está focando para o problema, isso dói. Agora, quando você olha para a oportunidade, olha os homens aqui, os homens da cidade, opa, Eliseu está aqui na cidade, olha que oportunidade, é o homem de Deus. Estes homens da cidade disseram a Eliseu, olha só, a quem você tem recorrido? Onde você tem procurado ajuda? Cuidado, presta bem atenção. Estes homens viram o profeta Eliseu, o homem de Deus e foram procurar naquele que podia ajudá-los. Às vezes as pessoas pedem ajuda no mundo lá fora, tá, aos amigos de boteco, né? Estão passando mal na família, vão no bar e pedem ajuda desse. Às vezes estão também no mesmo jeito, pra Pedir ajuda, o sujo do mal lavado não resolve, tá no mesmo nível. Estes homens foram inteligentes, eles foram a homem de Deus. Eliseu está aí, ele pode nos ajudar. Agora uma coisa importante, irmãos. Vocês sabem que Elias foi arrebatado. Elias foi levado. E agora é a vez de Eliseu. Eu quero dizer com toda certeza, irmãos, para você. Toda certeza absoluta. Que se você está aqui. Se você está aqui, é porque Deus te escolheu para você ser um instrumento de transformação onde você está. Na família que você está, na empresa que você trabalha, na sociedade que você convive. Elias, era Elias, mas passou agora é Eliseu, agora é você, aleluias, então nesta manhã eu quero pensar um pouco aqui, que às vezes o resultado da nossa vida, aquilo que temos, primeiro é resultado de às vezes eu não perceber o privilégio de eu existir, de você existir Que privilégio esse irmãos Que Deus te deu De você existir aqui De você existir no seu da tua família De você existir naquela empresa Primeiro ponto, vamos pensar nisso Valorize o que Deus valoriza Afinal de contas, ele deu o seu filho para morrer por você. Algo me diz que você tem valor, pelo amor de Deus. Algo me diz, vamos ver primeiro esse ponto. Depois nós vamos ver. É, por que, que Deus te escolheu? Por que, que Deus te faz existir? Eu fico pensando comigo mesmo aqui, porque certamente Deus sabe que você tem os recursos que você pode usar para mudar essas pessoas. Certamente Deus te deu os talentos necessários para você influenciar essas pessoas. Vamos pensar, e mais uma coisa. Nós vamos perceber aqui como, como eu posso gerar essas mudanças. Porque às vezes até nós sabemos o que o porquê, mas temos dificuldade em o como fazer. Tá? Eu vou tentar ser bem objetivo, tá? mas vamos tentar entender esses pontos. Então, primeiro... É, quando as pessoas chegam a Eliseu Eles estão chegando para a pessoa certa Estão aproveitando a oportunidade Versículo 19, então, diz assim "Eu homens da cidade disseram a Eliseu Eis que é bem situada esta cidade Como veio o meu Senhor Ele disse assim, está vendo Eliseu aqui? A cidade de Jericó O local é bom, é estratégico, é boa A, a, a cidade está numa, numa localização boa mas, porém, as águas são más. A terra é boa, a terra é boa. Mas o que alimenta a terra, as águas, são ruins, são más. Olha só. Olha para você e perceba. Você tem tudo o que você precisa. Tá? Você já tem Agora, perceba o que, que está alimentando a tua mente O que, que está alimentando o teu coração Nós falamos hoje cedo, já nevei um pouco disso Que pensamentos você tem pensado e que você tem sentido Porque quando você pensa, você sente eles disseram, olha meu Senhor, como o Senhor vê, a terra é boa, mas as águas são más. Isso é interessante irmãos, porque aqui nós vamos perceber que além da, da superfície, lá embaixo tem algo que está interferindo, eu quero que você entenda isso. Tá? O externo é externo, mas as pessoas às vezes veem só o lado externo. Veja o que eles dizem, como veio o meu Senhor, a terra é boa, porém as águas são más, por consequência, a terra é estéril, porque aquilo que está influenciando a terra está provocando morte. O que, que é esterilidade? É morte morte prematura. Ou seja, eles têm tudo aparentemente, mas se sentem miseráveis. Olha que sentimento, irmãos. Eles estão rodeados de pessoas que olham para a cidade e falam, nossa, que cidade boa, eu vou lá. Mas quando chegam lá, dizem, oh, rapaz, aqui é ruim. Se afastam. Estão rodeados de pessoas, mas se sentem sozinhos. Como é que você está se sentindo? Tem pessoas, às vezes, que têm dois, três mil, cinco mil amigos nas mídias. Mas na hora H, estão sozinhos. Não tem com quem conversar, com quem, sabe? Esperavam, eles esperavam ter muita alegria. Porque eles plantam. Mas na hora da colheita tem frustração porque a terra estéril ela faz que cresça os frutos mas antes de amadurecer o fruto cai Ou seja, eu pensei que agora agora eu ia colher eu trabalhei, eu chuei eu investi, cultivei mas na hora da colheita não há colheita Pense um pouco, quantas vezes você já tentou e não conseguiu? Tá? Pense um pouquinho, por favor. E é estranho o ser humano, eu acho estranho e admirável ao mesmo tempo, e fantástico né? é, o ser humano, é tudo ao mesmo tempo assim, sabe aquela mistura? Por quê? Às vezes algo que eu erro, eu sou levado a repetir o mesmo. A pessoa é levada a tentar fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, mesmo sabendo que dá certo, olha que dá errado. A pessoa diz assim, não, eu vou tentar de novo, quem sabe agora dá. Mas Albert Einstein, ele disse assim, se você tentar fazer algo do mesmo jeito, do mesmo modo, você vai ter os mesmos resultados. Tem que mudar algum fator para ter resultado diferente. Não é lógico que você vai colher algo diferente se você continua plantando a mesma coisa. Tem que haver uma mudança. Quantas vezes você atentou? tentou? Pensa por favor. Agora, Provérbios 4, 23. O sábio Salomão ele disse assim. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Veja só, irmãos, no texto diz assim, e os homens disseram, né, a cidade é boa, porém as águas são más e a terra é estéreo. Eliseu disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal e lhe trouxeram. Então saiu ele ao aonde? Manancial, a fonte diz outra tradução, tá? É interessante irmãos, porque Eliseu quando ele diz assim, ah, essa terra está ruim, não está dando frutos, não está não está dando, não está Trazendo resultados. Talvez, se fosse outra pessoa, Eliseu poderia cercar, é, adubar a planta. Mas o problema não é na terra, o problema no que alimenta é a fonte. Eliseu, muito sabiamente, ele disse: calma aí, vamos tratar da causa. Vamos tratar da essência. Onde está o problema? Vamos lá para a fonte. Vamos para a fonte das águas. Quantas pessoas elas querem resolver seus problemas aqui no nível material? No nível comportamental. Nossa, eu tentei assim, mas se eu fizer assim, talvez vai dar certo. Desculpa. 99,9% não vai dar certo. Porque isso você vê nas questões, assim, eu coloco sempre a questão bem simples, básica, da dieta. Né? Quantas pessoas dizem assim, nossa, eu vou, eu vou, eu vou esforçar para fazer dieta, não consegue. Porque é um comportamento, eles querem evitar a comida. Comportamento é uma mudança muito superficial. É, Eliseu disse, vamos para a fonte, vamos para a fonte. Os resultados que você tem na vida são frutos dos teus comportamentos. Agora, como que você vai mudar esses comportamentos? Aí que está a questão. Né? Ah, mas eu, eu tento. Rapaz, eu olho para esse chocolate assim, meu Deus do céu, eu tento, mas não consigo. Já viu as pessoas assim? Né? Eu queria, mas não, não consigo segurar. Como que eu faço? Tá? É, Eliseu disse assim, vamos para a fonte. A fonte é o interior, tá, irmãos? Na lição, quem veio da EBD, né, viu que a metamorfose, a transformação, meta é além de, é uma mudança bem além do superficial, é no interior. Tá? Quando eu começo a pensar, então, o que, que está alimentando a minha mente? Aí, aí você já está a caminho de você encontrar uma mudança mais real tá o que você acredita veja só essas pessoas acreditavam algo até aquele momento e agora tem uma mudança de crenças de pensamentos isso é importante irmãos tá é, o que que você acredita o que, que você está crendo? Eu vou dar um exemplo. Tá? Tem pessoas que dizem assim. Ah, pastor, é impossível. Olha, às vezes o irmão consegue, o irmão consegue. Mas eu? Quem sou eu? As pessoas acreditam que não merecem. O que você acredita? Eu não posso, para mim é impossível. O que? Ter uma vida equilibrada? Nossa, é difícil ter equilíbrio. Será que é difícil? Você fica em pé sobre os dois pés? Sim ou não? Pelo menos os que estão aqui sim, né? Você já percebeu que um dia você era bebezinho e você não sabia andar sobre os pés? Quantas vezes você tentou, ficou em pezinho, deu uns passos, caiu, mas você brincou com isso lá atrás, quando você era bebezinho? E você de novo ficou em pé, você deu mais uns passinhos, caiu de novo, mas você sorriu, você se levantou e foi. E na Naturalmente Você se equilibrou Algo me diz Que você sabe se equilibrar É Não é Você está sobre os teus pés É possível É possível Você ter equilíbrio emocional, financeiro, conjugal, profissional, é possível. Veja, você sabe como fazer. É que às vezes você não, não toma consciência disso. Você está olhando para o problema. Você está olhando para a dificuldade. Você está olhando para aquilo que é desafiador. Mas é possível. Sobre tudo que se deve guardar é guarda o teu coração, porque dele procedem. Olha só, a fonte, o que você está guardando aqui o que você está aguardando aqui, o que você acredita, o que você fica pensando, antes medita na minha palavra de dia e de noite, o que você está pensando? Ah, eu não consigo, eu sou fraco, o profeta disse assim, diga o fraco, essa é uma ordem de Deus, Diga ao fraco, eu sou forte, mas eu me sinto fraco, não me importa, desculpe, mas não me importa se você se sente fraco, diga, fala, eu sou forte, assim diz o Senhor, aleluia, experimenta para você ver, dizer para você mesmo, eu sou forte, porque as pessoas irmãos, eles ficam falando consigo mesmas, assim eu não, eu não consigo, eu sou fraco, eu não posso, aí Jesus em Mateus 15, 18 diz, o que sai da boca, procede do coração, é isso, escuta Jesus dizendo, isso contamina, pelo amor de Deus, Contamina o homem Influencia, contamina Você está onde você está Porque você está falando Essas palavras que você está falando Primeiro com você mesma Primeiro ponto é isso Que palavras você está falando com você mesma Que diálogos internos você tem Quando você está sozinha, sozinho em casa quando você coloca a cabeça no travesseiro. Essas palavras, esses diálogos que você está pensando com você. Estão trazendo alívio? Ou estão impedindo de você ter uma noite tranquila de sono? Ou estão acabando com a tua vida? Que pensamentos você tem pensado? Isso está contaminando a tua vida ou está influenciando? Contaminar é COVID. Influenciar é saúde. Tá? Contaminar é tudo que aquilo negativo, mas se influenciar é o positivo. O profeta disse: "Vamos para a fonte". Vamos para a fonte. O que você valoriza? Eu falei um pouquinho na Escola Dominical isso. O que é que você valoriza? Isso está levando você a agir do jeito que você está agindo. Pode crer, tenho certeza absoluta disso. Qualquer momento eu te provo, se você tem dúvidas, pessoalmente nos conversa, eu te provo que aquilo que está direcionando a tua vida são os valores que você tem. O que é que você está valorizando? Valor é aqui, né, irmãos? Não disse assim Jesus em Mateus capítulo 6: Onde estiver o vosso tesouro, aí está os corações, é aqui dentro. O que você está valorizando aqui fora é porque tem aqui dentro o tesouro você ama. Agora, isso é bom ou é ruim, depende do que você está valorizando, porque aquilo que você ama, influencia na tua interpretação de vida. Pode ver o versículo seguinte, diz assim, que se os teus olhos forem bons, tudo será luz. Mas se forem trevas, Jesus lamentando, diz assim, quão grandes trevas serão. Com grandes. Porque aquilo que você ama, aquilo que você valoriza, ele cria uma lente de interpretação. Isso gera uma forma de você ver a vida, valores. Tá? É muito importante isto. Então vamos para a fonte, ele disse. Tá, irmão, eu estou aprofundando muito, né? não vou aprofundar muito, tá, irmão? Eu vou tentar ser bem objetivo, né? já passou da hora. É, então, disse assim, Trazei-me um prato novo, pondo nele, trouxeram, saiu, foi ao manancial e deitou sal. Deitou sal. É, é estranho, às vezes, que Deus faz, né? Porque a água já é salobra, né? já é salgada, a água já não presta. Mas disse assim, vamos colocar sal. Ele disse assim, trazei é, um prato novo e pondo nele sal, vou colocar sal. Tem um dos meus mestres que disse assim, que é do veneno da serpente sai o antídoto. O que será que essa circunstância que você está vivendo, o que será que esse desafio que você está vivendo está trazendo de melhor para você? O que será? Você já pensou nisso? Lembram para vocês é, que eu contei outro dia que eu cortei o dedo, não né? Aí eu fui lá e a mocinha estava precisando de ajuda, eu ajudei lá no hospital. E pode crer, mas naquela noite eu dormi tão feliz. Disse, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me permitiu ser um instrumento de transformação para aquela mãe que estava orando. Estava com o dedo enrolado, enfaixado, mas eu dormi tão feliz. o Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me permitiu ser um instrumento de transformação. Porque isso foi muito mais compensador do que eu estar dormindo sossegadamente na minha cama. Meu objetivo era tomar um bar e dormir. Mas fui parar no hospital, levei três pontos, fiquei até meia noite. E a pessoa que eu ajudei saiu primeiro do que eu, no hospital... Mas eu fiquei e disse, muito obrigado Senhor, muito obrigado, por isso que o Senhor permitiu. Eu acho interessante que eu contei isso, né? e uma pessoa que estava passando mal, ela foi abençoada. Eu acho interessante, porque Deus nos faz assim. Como você está interpretando essa experiência que você está vivendo? Como oportunidade ou como momento de reclamar? murmurar é uma decisão é uma escolha ou você decide, nossa misericórdia nossa cortei o dedo, ah meu Deus que, não o que Deus tem para mim através disso o que o Senhor tem? tem, sempre tem por que, que eu tenho certeza que sempre tem porque está escrito todas as coisas contribuem todas as costas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo, aleluias, agora diz assim, vamos prosseguir né, irmãos, é, chegando lá o profeta disse, assim diz o Senhor, Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Agora olha o profeta, a postura do profeta, ele se dirige, derrama o sal e fala. Assim disse o Senhor, não mais esterilidade, não mais morte. Diga aquilo que o Senhor disse a teu respeito. Pelo amor de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas Paulo mesmo disse assim, com o coração se crê, perfeito. Mas com a boca se faz confissão para a salvação, a salvação se torna concreta, quando você se atreve a falar, aquilo que Deus fala, ah, mas se não acontecer, meu Deus do céu, se você é fiel, para falar aquilo que Deus disse, será que Deus vai ser infiel, para não cumprir o que Ele disse? Como assim, se Deus não fizer? ah, mas se não acontecer, não é problema meu, se acontecer, não acontecer, meu problema, meu papel é falar o que Deus disse, assim diz o Senhor, aleluias, é tua responsabilidade você falar a linguagem de Deus, Pensar os pensamentos de Deus, ter os sentimentos que Deus tem a respeito de você, da tua família, a respeito do mundo. O sábio Salomão em Provércio 25, 25,11, disse assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Vale ouro uma palavra dita a seu tempo. Tuas palavras têm valor, Jesus. Eu vou correr, tá, irmãos? João 6, é, 5, 63 disse assim: Jesus falando, o Espírito é que vivifica. Olha só, o invisível traz vida, a carne, a matéria, para nada aproveita. Agora veja o que Jesus classifica como Espírito. As palavras, explicando o que é Espírito. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Olha o que Jesus está dizendo. Você já ouviu muitas palavras por aí que não são vida, que não te edificaram. Mas as palavras que eu digo eles são vida. Que tipo de palavras você tem ouvido? O que você tem falado? Que tipo de palavras você tem falado? Jeremias 17:7 diz, Bendito, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu tenho que decidir, irmãos, há um ponto... Talvez a maioria dos irmãos já tenha experimentado isso. Mas há um ponto na nossa vida que é muito decisivo, onde a dor é muito forte, e a gente tem que decidir: ou eu creio que Jesus resolve, ou eu não creio, porque o negócio está ruim. A mudança toda, irmãos, acontece aqui, tá? Quando eu creio, essa é a chave, tá? É o segredo do segredo, é isso. Quando eu creio. Que Deus é fiel, acontece. Agora vamos correr aqui. Quando o profeta disse assim: não haverá mais esterilidade. O que, que ele está sendo, irmãos? O que, que Eliseu está sendo? Eliseu está sendo um instrumento de Deus para criar riqueza. Nessa cidade Para criar Transformação Nessa cidade Para criar saúde Nessa cidade Porque dizem os teólogos Que quando as mulheres bebiam dessa água Também abortavam os filhos Quando Eliseu disse Assim diz o Senhor Ele está sendo um instrumento De transformação Irmãos, vocês existem aqui, porque vocês têm um chamado de Deus para serem agentes de transformação, aleluias. E vocês podem, porque vocês têm aqui o um recurso, aleluias. Vocês têm, vocês podem, é tão bom isso irmãos aleluias um coração alegre disse a palavra a formoseia o rosto Imagina mas quando o profeta disse assim disse o Senhor e aquelas pessoas agora bebem da água uau que bom muito bom sabe o que eu lembrei agora rapidinho tá quando eu fiquei no nordeste sete anos e um mês no auge da seca eu vim fazer uma campanha para levar roupa para os irmãos e a água lá era assim salobra, salgada mesmo salobra tá, você fazia café era ruim aquele cafezinho salgado né? e assim que eu cheguei aqui na minha casa e eu tomei banho quando a torneira caiu aquela água meu Deus do céu eu bebi a água que delícia é porque beber aquela água salobra nossa, é ruim mas quando você experimenta eu falo, meu Deus eu fico pensando aqui na alegria que esse povo daquela cidade teve quando chegaram em casa e pegaram aquela água que alegria e o coração alegre a forma o seu rosto você tem termos, eu vou resumir agora eu poderia falar mais há um tempo, mas vou resumir Existem vários tipos de riqueza que as pessoas não entendem como riqueza mas se riqueza eu tenho certeza que você tem por exemplo riqueza de conhecimento Todos nós temos um conhecimento, um algo com que nós podemos contribuir para os outros. Tá? Contribuir, escuta o que estou dizendo. Se você existe aqui como agente de transformação, é porque Deus te chamou para servir. Não existe nada melhor do que servir, porque aí está é um segredo muito grande de a gente colher. Riqueza de saúde... Veja só, tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu não tenho saúde, o senhor não sabe, como é que é terrível, não te dói. Pense um pouquinho, tá? nós não vamos demorar, mas pense um pouquinho. Tenho certeza que tem alguma parte no teu corpo que nunca deu problema, né? que tem saúde, tem alguma parte, né? Agora, pensa nessa parte... Dá atenção para essa parte. Por exemplo, o meu coração nunca me deu problema. Então, pensa nessa parte que nunca te deu problema. Sinta ela. Valorize ela. Pensa. Que tal você deixar que essa sensação de saúde dessa parte, também influenciar as outras partes. Que tal? Pensa como que é bom isso, porque muitas vezes as pessoas focam na parte que dói, na parte que incomoda e logo tudo está doendo. Valorize essa parte que tem saúde. Você tem riqueza de saúde. Não, mas não vou demorar muito, né? Irmão? Eu acabo entrando assim, quero levar longe, mas não vai. Tá? Pense um pouquinho riqueza emocional. Tem pessoas que dizem assim: Ah, mas pastor, eu, eu tenho tanta coisa que me deixa triste. Será que você não tem alguma coisa que te deixa alegre? Será que você não tem uma razão de adorar ao Senhor? Será que você não pode se sentar um pouquinho e dizer assim: bendice minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendice a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Será que não tem um que você pode dizer, Senhor, muito obrigado? Existe riqueza em você. valorize para de olhar para o problema olha para aquilo que é bom, relacionamentos familiares, a riqueza do relacionamento familiar, olha só irmãos, tem pessoas que às vezes se queixam, ah, meu pai, não, nossa, meu pai é terrível, meu pai não presta, meu Deus, o senhor não sabe o que meu pai fez, irmãos, o valor no pai e na mãe, não está no que eles fizeram ou não fizeram, o valor está no que eles foram canais de Deus para você estar aqui. Aí está o valor. Você não existiria se eles não existiriam. Valorize a existência do teu pai. Valorize a existência da tua mãe. Você vai ver que mudança, que transformação... Que libertação vai acontecer na tua vida? Liberdade, riqueza de tempo. Todo mundo, eu já disse alguma vez, o homem mais rico do mundo tem 24 horas. O homem mais pobre tem 24 horas. O que você valoriza, isso faz diferença. E a energia espiritual, a tua presença com Deus. E por último, é a riqueza material, dinheiro irmãos nunca é problema, Até eu brinco mas é uma brincadeira séria dinheiro não é problema ela vem naturalmente valorize a tua existência, teus pensamentos tuas palavras e colha novos resultados, amém? Vamos ficar em pé eu quero orar por você eu quero que você agora neste momento tá? agora Pense quanto de valor você tem, se Deus deu seu filho, Paulo disse, aquele que nem mesmo poupou seu filho, antes entregou por vós, ele deu por você, Paulo disse, como não te dará também com ele todas as coisas? O que, que você está precisando? Qual a tua necessidade? Seja espiritual, seja emocional, seja físico, seja material, pensa. E deixa que agora você comece agora a focar naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus disse. Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, estes teus filhos, tuas filhas Senhor. O Senhor sabe o que eles precisam. O Senhor sabe os desejos do seu coração, que pensamentos têm perturbado a sua vida. Mas amado Espírito Santo de Deus, agora eu rogo, amado Espírito, dá discernimento ao teu filho, dá discernimento à tua filha, Senhor, que eles possam pensar os teus pensamentos. Diga o fraco e sou forte, que haja esse pensamento de força, papai, em nome de Jesus, pai, que eles percebam que eles estão em ti, e todas quantas promessas há de ti, são sim, em Cristo Jesus, eles estão em ti, Senhor, amado Espírito de Deus. Faz que a saúde, Senhor, se concretize nessa vida. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si, levou sobre si toda enfermidade, toda a dor. Em nome de Jesus, saia agora dor, enfermidade, doenças em nome de Jesus, saia desse corpo. Pai, o teu Espírito permita que essa pessoa se permita aceitar a saúde, aceitar, Senhor, aquilo que o Senhor está dando, em nome de Jesus, amado Espírito, opera, Senhor, coloque em ordem cada pensamento, cada sentimento, em nome de Jesus, opera um milagre nessas vidas, que eles possam enxergar oportunidades oportunidades em todas as áreas, inclusive na material, essas pessoas que estão desempregadas, começam a ver meios, oportunidades de gerar riquezas, pai, em nome de Jesus, muito obrigado, por tudo, pela resposta, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, irmãos, obrigado.